Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! Eee! Todo mundo super animado para o nosso segundo episódio de 2022, já estamos aqui com a nossa linda X7 da BMW, então venham conosco! A gente pergunta tá com a tá de não, tá não, não, não tá suave? Não, tá não, não, tão. não, Bom, gente, hoje a gente tem aqui um PEN Responde um pouco mais picante, é um péssimo adjetivo, mas eu vou começar com uma pergunta tranquila pro Dinquedo. Você acha que depois das mudanças da área ela pode voltar ao competitivo? Cara, eu eu particularmente curti, eu achei ela um campeão. Acho que ela melhorou bastante, tem que ver no competitivo, porque além dela não é a melhor do mundo E se ela conseguir ficar de boa, eu acho que ela é boa, mano Então, eu acho que ela vai voltar um pouco sim, ela vai pelo menos ter chance de aparecer Acho que ela melhorou bastante Eu like de um... Ari, Hum, yeah. E, se o Weiser gosta de ar, então a gente vai pegar, provavelmente. Muito bem, mantendo no espírito de conversar de Pix, então, Trigo, não seria mais confortável pra você picar Ezreal em vez de Aphelios? Eu sei Ezreal não tá, sei, é sei lá, não acho que Ezreal tá, tá muito no mérito. Eu falei, é. é Aphelios e Dink são os dois bonecos mais fortes, mas, felizmente. Se a gente jogar do jeito que a gente jogou, se eu posso dar de time ou the vai dar a mesma coisa. sinto um pouco mal de fazer essa pergunta aqui, mas a Livinha pegou pesado. Você acha que ter que liderar o time está influenciando na sua jogabilidade? Está abaixo comparado aos splits anteriores? Cara, é... é eu é. quero saber essa mano. <risos> <risos> Ah, é, tipo, eu acho que é uma função a mais que eu tenho que desempenhar e, tipo, por eu não ter esse costume nos espetes no passado então é algo que eu tô tentando melhorar acho que pode influenciar assim um pouco no início mas eu como pro player tenho que saber juntar as duas coisas os suportes de pil peel... Nossa pergunta do Kaká suportes de pil tem aparecido bastante ultimamente o confortável você se sente para puxar um pilzinho em alguma partida ah eu, eu me sinto confortável tipo de pegar esses picks mas eu sinto que não faz o nosso muito nosso lifestyle assim e ele vai jogar de Ivern mid Soraka. Vai, não vai? Esses aí eu acabei não comprando, mas ah, uh, Wiser, let me find your question. Why did you pick Graves? Did you think it was a good pick in that situation? Ah, uh, yes, because Jason Akali was banned, so there is not many options acho. Mas, But say you couldn't pick Graves, what what else do you think would be good against Gwen? Yeah. Maybe nothing. I think Griff was fine. It's fine, too. Carioca, por que você não usa sim? Cara, ultimamente eu não tenho usado muito sim porque eu sempre estou tendo a oportunidade de pegar Shinzal. Porque Shinzal e sim é tipo bem parecido, só que eu acho que o é um pouquinho mais roubado. E vai muito da praia dos times. A gente tá dando praia em xinzal, então normalmente eu pego o ao invés de sim. Só que eu, eu gosto muito de jogar de Lissim também. Acho que eu posso dar, tentar andar um pouquinho mais de. Que chance pra ele. Nossa, os drafts já, já tá tudo revelado já. É, o cara é... muito ele sim. O caso tá pegando xa12, por que ele tá pegando xa 2? Porque... primeiro. é, é. o que que você tá achando da Zeri? Eu acho que... Zeri é forte. Não, não acho que ela é muito forte na... Na lane phase. Mas o boneco, na hora que ele fecha dois itens, dois, três itens, um boneco é muito roubado. E ela é boa com o Super de Piozinho, né? É, acho que eu ia perguntar, ela precisa de Lulu e Yumi ou pode jogar ele, sem? Então, não sei se ela precisa, porque eu não, eu não consegui jogar muito pro tipo, solo kill, normalmente tá full ban. Mas eu acredito que seja, seja melhor com o sup de pio, sim Mas já que a gente tá no espírito de bot lane, de damage, por que, que Morgana não é muito utilizada no competitivo? Porque Morgana, ela é um... Um, um champion assim que ela só tem uma função, assim, ele é um champion muito básico, sabe, então... O kit dela é muito... Simples. Muito simples, tipo, muito previsível, então ela não, não é um bom suporte. E tipo, acho que os suportes tanques assim são melhores também para Quando você tá em uma situação onde você tá atrás e alguém tem que dar face check, geralmente é o um suporte que dá face check. E suporte magro é mais difícil você dar face check, por causa disso, por causa do kit dela, mas que ela não tá tão no meta assim. A Organa só funciona com Caitlyn e é ruim com Caitlyn. Então, Carioca, por que Pop com Jarvan Open? Não seria melhor um jungler mais criativo para poder dar liberdade para o TF criar plays? Cara concordo completamente, eu acho que pegar pop ali foi um erro, foi, foi uma calminha na hora porque eu achei que, que era um pick bom Só que eu não notei que tipo, a gente ia ficar muito sem dano mid jungle, qualquer mid que eles pegassem o cara ia te jogar com muita vantagem Porque você não sente uma pressão de rise pop, você não sente que eles vão te matar No máximo a gente vai dar um dano nele e vai tipo, não vai ser muito bom, então acho que sim, eu precisava pegar um jungle com mais dano, com TF para poder rodar mais o jogo, para a gente poder ficar mais livre no mapa. E acho que já era bom, acho que Viego também era bom ali. Acho que Taylor também, se pá. para para para para. perguntar like this one in English para it's for everyone and you can answer in any você you like. What's your favorite song right now? Song. É, é música. <laughs> <laughs> Recently I'm listening tipo Hussers from Salando Gomez. começa. Do you like K-pop? Yeah. Yeah, yeah, sure. you like BTS? Yeah, yeah sure. Acho que o meu é. Eu não sei, mano. O que eu mais estou escutando é BK, mano. BK, Amor é o nome da música dele. E Cidade do Pecado. Eu acho que eu estou escutando mais Enjoy Yourself, do Pop Smoke. Meu é Tchau, obrigado. Obrigado. Tchau, Meu é. Efeito é borboleta feito por boleto, boleto. Seu é um filme, não? <risos> é uma música, <risos> cara. If you guys could only play one champion forever, which one would it be? Baik. E sim. Por certo. Sure. Zed. Zed? Ah, esse aqui é que eu sou muito de Se é. Eu vou falar hoje, hoje eu falaria Zed, tá ligado? Quiserei. Ah, eu vi é. Zed, mas no resto da minha vida Zed. Lee <risos> Sim também. Nossa. Cara, Lee Sim é super legal. Play champion e é o play forever. Only one. You can only choose one. Eu não vou jogar Lego de Lesson. Talvez ouça. Mas qual campeão você gosta mais? Você gosta de jogar Jason? Sim, mas não cada time. Eu acho que ouçar é muito bom de jogar. Pergunta para todos do Wagner e aí quem se sentir mais confortável para responder, fique à vontade. Pergunta muito longa. Sei que lá fora não tem sido assim, mas claramente no Brasil os times que optam por compros mais fáceis de executar, especialmente em teamfights, estão saindo melhor. Vocês não acham interessante um caminho pra gente poder ser simplificar um pouco as composições para facilitar a construção de sinergia do time? Cara, eu sinceramente não sou muito fã dessa mentalidade de... Se a gente for usar o jeito que ele falou de, ah, talvez adaptar um pouquinho a isso, eu acho que é de boa. Porque realmente, se você consegue ganhar com as composições que sejam mais fáceis de executar, enfim, esse tipo de coisa, você tem que fazer. Mas é importante quando você está construindo um time, você conseguir, né, desde sempre, criar o costume de jogar com estilos diferentes, com várias composições. Justamente porque eu acho que é assim que você consegue realmente fazer uma sinergia com o time. E não simplesmente pegando uma comp fácil de jogar, que qualquer time joga, e você acaba se acostumando a jogar numa situação fácil e quando você precisar realmente mudar ou meta mudar, vai ficar muito difícil pra você, então eu acredito que a gente tá num caminho um pouco melhor no quesito construção de time, mas se chegar um momento onde a gente precisa ganhar e realmente a gente tá apertado, acho que é importante a gente ter, ter isso em mente e simplificar nosso estilo ou nosso treino pra gente conseguir realmente chegar nos playoffs, né, porque não chegar nos playoffs não adianta de nada. Durante o CBLOL mesmo, o meta muda bastante, então se você Sim. não tiver pronto pra se adaptar, até chegar no playoff quando você já mudou muita coisa, no playoff sempre muda coisa também. Eu acho interessante você saber jogar de, de outras formas, com comp composições mais difíceis também, porque se você souber jogar com composição mais difícil, você vai saber jogar com a, com a mais simples também, então é isso. Mas eu acho que o dinheiro tem um ponto muito bom. O pessoal precisa Sim. saber que, tipo, não, não é legal. Prazo, Exato, não é nem bom ter uma mentalidade, tipo, ah, putz, a gente é, a gente é incapaz, vamos, jogar, vamos limitar nosso jogo aqui, porque senão a gente não vai conseguir jogar. Né? E é triste, né? Pergunta do Beraldo Ensina, pra gente finalizar bem ah, responde Jinkedo, você acha que o nerf no pacote do Cork foi muito impactante? Ele vai perder muita força com o peixe? Eu que te pergunto, mano. <risos> Eu que te pergunto, Veraldo. É você que me pergunta, o <risos> que, que é isso? Cara, eu particularmente acho que ele ainda vai continuar forte uh, Esse nerf no, no pack foi mais pra tirar o potencial dele no Herald, né? Que, tecnicamente, era pra ele ser um champion de scaling, e ele ter um pack no tempo do Herald às vezes impactava demais o jogo. Talvez, talvez, os caras realmente comecem a deixar ele em algumas situações pra jogar contra. É que ele tem que ter um custo, né, de você pegar ele, tipo, você é. perder o Herald. Mas o boneco ainda lutava Herald, pois então... Pois é, então... Acho que ele vai continuar forte, mas talvez os times comece a deixar ele passar. Porque lá fora ele já tá realmente passando em algumas situações. Justamente pelo early game dele mais fraco e tal, conseguir abusar, então... Talvez pegar um hero de algumas situações pode ser muito importante pro jogo. Eu acho que foi muito bom o nerf que eles deram. É muito chato quando você joga com boneco eles tiram dano. Não tem que ter um risco pegar um boneco. Ele era um caçadinho que não precisava pegar nível 16. Sim, sim. sim. Você pegou 8 minutos, ah, o boneco... Opa, pacotão aqui. Então esse foi o P Responde. Ah. Ficam mais feliz quando começa ou tristes quando acaba? Triste quando acaba. Fico triste ah. quando acaba. Eu fico triste feliz quando começa. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do Pen Responde. Não esqueçam de deixar nos seus comentários o que vocês acharam. Deixar o like, compartilhar, ativar as notificações e a gente se vê na semana que vem. Família, é, estamos aqui para pedir para vocês mais um votinho de confiança. A gente sabe que realmente a gente não tá entregando o que a gente consegue, e o que vocês merecem, mas a gente tá atrasando bastante, mano, a gente todos os dias a gente tá tentando nosso máximo nos treinos, a gente tá tendo uma evolução muito grande em time mas por alguma razão a gente não tá conseguindo ainda é, passar isso pro stage, então a gente tá aqui mais pra pedir essa confiança pra vocês, que mano, vocês não vão se arrepender a gente tá realmente dando nosso máximo. É, sei que não foi o começo que Todo mundo esperava, todo mundo queria, mas infelizmente a gente não conseguiu encaixar ainda no stage. Mas acho que a gente tem muito potencial e a gente está jogando muito bem nos treinos. A gente está com conceitos muito bons e eu consigo ver a melhora do time. Estou muito confiante. Eu queria que vocês confiassem na gente também, porque as coisas vão melhorar sim e, e é isso. Vou bem. É, nós bem. É. bem. Vou bem.